Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar a prorrogação do seu registro profissional provisório. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro provisório no CREA Minas e que ainda não teve seu diploma emitido. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo.